Não, eu tô falando... Não precisa falar... atenção ah, fala do Robson. Exato, Robinson. é atencioso. Falar, ó, fala do Robson aí, fala É aí. só ser atencioso, fala, fala, amor, vamos embora. Pera aí que eu vou, não desliga a TV. Foda-se, fala. Fala aí. E é isso, é isso eu acho do caralho. Isso eu acho do caralho. E outra, tipo, coisas que, que, que a gente não presta atenção. Maquiagem, por exemplo, que a gente... É, é, a, a, a, a gente sempre se depara com a, com, a, com a nossa mina olhando pro espelho e se odiando. E a gente pode corrigir ela, mas sabendo como corrigir. Porque a merda que a gente fala assim, amor, você tá bonita de qualquer jeito, isso é ruim pra mulher. A mulher não se contenta com isso. Você fala assim, não, você tá bem, pô. Porque pra nós tá bem. Pra nós tá bem. A gente tá feliz pra caralho com aquela mina. Sim. Tá bem. Só que pra mina não tá bem. E aí a gente fala assim, ela por exemplo, dá um exemplo, fala assim, nossa, amor, tô com olheira. Como é que eu vou sair com essas olheiras? A tendência é a gente falar, para que olheira porra nenhuma, porra, vai e vambora. Para, tá, tudo tá bem, ótimo, caralho, né? tá, tá comigo, até nós. Pô, eu tô aqui, tô teu homem, sou do teu lado, isso não agrada. Agora você chegar pra mim e falar assim: e se pôr um corretivo? Ok? Corretivo, põe um corretivinho, um blushzinho tal, tá, passa um rímel, já era, ninguém vai ver. Mano, quem? Okay, meu homem. Quem é esse cara? Ah, vai até achava, até desconfiar, falar: Meu Deus do céu, esse será cara? que. É, ele... peraí, vou olhar o WhatsApp dele porque não dá. Agora chegou num nível que, meu Deus do céu. Então é, é mais isso, vai resumindo, é isso. Resumindo é isso, é tipo, a mulher, a mulher focar mais no lado imaturo do homem e o homem focar no lado mais feminino. Você tem focado mais no seu lado feminino? É uma coisa que você vem trabalhado? Cara, eu, vim, eu, eu comecei a trabalhar isso porque, tipo assim, é... depois que eu vejo... É que essa... Tu é coach? Não! <risos> <risos> Nem um pouco. <risos> Nem um pouco, é mais para ter conteúdo para falar mesmo. Eu ai, Nossa, muito longe disso. <risos> muito longe. Eu... Eu acho assim, é que eu vejo minha menina se arrumando e eu falo assim, caralho, velho, olha o trampo que a mina tem pra se arrumar, né? E tipo, puta que pariu, não dá valor a isso, sabe? É, é, é mais isso, é mais um, uma puxação de saco que eu tenho dela mesmo e eu acho do caralho, é, que é muito difícil. A gente é muito fácil, a gente...